pessoal, aqui o William Silva novamente. Aqui a gente vai pegar hoje aqui o Medley, Leão de Judá, tá? Do Morada, ok? Então aí a música aí antigona aí, né? Rolou uma parada meio vintage aí, né? E a gente vai estar tá estudando. Tá? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece aí também de colocar de onde você está assistindo esse vídeo, de que cidade, entendeu? Que estado, que país você está assistindo esse vídeo, ok? E assim, gente, eu tirei aqui, tá? Não tirei todos os detalhes. É, e se eu falar algum acorde errado, alguma coisa, coloca nos comentários aí, tá? Você que tem um ouvido melhor que o meu, que toca melhor do que eu Coloca nos comentários, olha William, essa parte aqui era tal acorde Assim você não vai estar tá me ajudando, você vai estar tá ajudando quem está assistindo o vídeo Vamos para o tutorial, vamos cair para cima é, Essa música aqui, a gente vai começar aqui, né? Com Fá sustenido menor, né? Ok E aí tem a introdução aqui, que é Fá sustenido menor, né? Aí faz Cai no Mi, tá vendo? Então, Fá sustenido menor Mi Ré Si menor E Dó sustenido com quarta Ok? É lógico que provavelmente você não vai fazer essa introdução, né? Mas passar aqui, né? Vai que você precisa fazer, tá? Então, ó Vai tocar o Fá sustenido menor Vai fazer, ó. Beleza? Cai no Mi, menor, no Mi maior, né? Aí vai fazer, ó. Cai no Ré. Daqui vai pro Si menor. Depois vai fazer. Aí depois aqui o Dó sustenido sus 4. O né? Dó sustenido com o quarto, né? Tá? Eu estou usando aqui uma mescla que eu fiz aqui. Eu peguei aqui um piano elétrico, né? E coloquei um synth de fundo para dar mais ou menos aquela intenção, né? De anos 80, anos 90, né? Meio vintage aí, né? Mas você não precisa, não, tá? Aí você cria o seu timbre aí da forma que você achar melhor, aí que vai dar certo aí. Eu aqui fiz essa mistura, tá? O que, que acontece? Depois que fez essa introdução, eu vou fazer ela mais uma vez devagar. Aí vai ter a introdução mesmo da música, tá? Vamos fazer isso aqui primeiro para não ficar dúvidas, ó. Bem devagarzinho. Ok. Que aqui rola tipo um, um Aquela parada de rádio antigo né? Que faz assim né? Tá vendo? Isso aqui é, é Fá sustenido menor tá, ó. Exatamente isso aqui tá, ó. Beleza Aí depois que eu passo essa parte Vem o instrumental lá né? Que vai ser Fá sustenido menor, de novo. Ó. Aí depois Ré e Si menor. Ok, vamos pegar de novo. Ó. Passou aqui o. Aí vai entrar com a guitarra com destrução distorção, né? Às vezes o um Fá sustenido menor, tá? Ó. De novo Aí depois Ré, pode ser aqui Depois Si menor Ok? Só isso, tá? Fá sustenido menor Duas vezes, tá? Ó. Ré Si menor aí vai entrar cantando agora ouve-se o júbilo de todos os povos, lá maior rei, os reis se prostraram ao senhor, ré ouve-se o brado de vitória, mi o dia do senhor chegou, aí vai fazer aqui ó fá sustenido um fá diminuto, desculpa, aí vamos de novo, ó. fá sem menor ouve-se o júbilo de vitória tá alto pra caramba para cantar, então nem vou tentar ouve-se o júbilo de todos os povos, aí vai pular os reis se dobraram ao Senhor ré, ouve-se o brado de vitória mi, o dia do Senhor chegou, Fá de minuto, volto que faz sustenido, menor ouve-se de todos os povos lá que o um novo rei surgiu ré, os reconhecem que sua mi Destra reinará Leão. Tá bom? Então, ó, esse, esse Fá diminuto entra como um acorde de passagem. Né? Leão de Judá Fá sustenido menor. Leão de Judá Mi. Leão de Judá Mi bemol. Diminuto. Ré sustenido diminuto. Né? Prevaleceu Ré. E aí a gente vai de novo passar, tá? <risos> então vamos lá, ó, pra você ver, ó. tá Eu tô usando esse timbre porque o teclado ele não faz ritmo, né? Ele mais segura, né? Então, ó. se o júbilo de todos os povos, se dobraram ao Senhor. Beleza? Vai acompanhando, né? ó. se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Tá vendo? Aí faz menor. ouve se de todos os povos... Extra Leão de Judá Beleza? Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Aí vai ter aqui uma outra passagem, tá? Aí a passagem vai ser aqui, ó Vai ser Fá menor, ó Aí bate de novo, ó Ré Como é que vai ficar isso aqui ó? Fá sustento no menor então... 1 um, e 2 e 3 e 4 1 um, e 2 e 3 e 4 Tá? De novo, vamos lá ó... Um, 1 e 2 e 3 e 4 1 um, e 2 e 3 e 4 Aí vai pro Ré aqui ó... Um, e, dois, Vamos lá, como você está aqui com o piano elétrico e cínti igual ao Fi, você pode só segurar aqui de geral, Tá? Então ó, é Fá sustenido menor tá? aí depois na segunda, Fá sustenido menor no tempo 4: Mi, Ré tá? e Si menor. Tá? Então vai ficar 1 um e 12, 3 4, 1 e 12 4. 3 e 4 1 e 2 3 e 4 Pega os tempos aí, ó. Aqui é sempre, eu acho, né? Eu não tenho certeza tá? se é isso aqui, né? Porque senão depois alguém mais de mimimi. Ixi, caraca, aquela choradeira. Ah, entendeu? Então assim, não consegui tirar os detalhes, aquela coisa, meu Deus do céu, tá idêntico ao vídeo do Morada. Não, mas eu tirei aqui mais a base aqui. Até porque, né? Quem tá assistindo tutorial, entendeu? Muitas vezes não tem também aquela destreza de fazer aquele monte de frase, né? Então, assim, a ideia aqui é que você consiga tocar a música. Não que você seja é, igual o tecladista que gravou o vídeo, tá? Vamos lá de novo, ó. Então, ó. Tá vendo essa mão direita aqui, ó? Lá, só sustenido, Então, ó. Um, e dois, e três, e quatro. Um e dois e três e quatro. Viu? Agora pro ré. Um e, e três e quatro. Um e dois e três e quatro. Aí, fez isso aqui volta tudo de novo. Ouve-se o júbilo de todos os povos. Os reis se dobraram ao Senhor. Beleza? Ré, ouve-se o. Aí o dia do Senhor chegou, se fizer o rei, é rei, beleza? Volta a fastidão menor, ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará leão beleza? de Judá. Vamos lá, leão de Judá, leão de Judá prevaleceu aí agora vai vir aquela parte dos povos virão e virão verão e virão né Tá mas antes da gente para essa parte é o que, que eu quero falar para você eu acabei de lançar um novo curso tá é, que se chama teclado Expresso tá é um curso que custa somente R$29,00, reais tá só tá me perguntando se é mensalidade porque ele é muito barato mas não é mensalidade não é pagou 29 o curso é seu com acesso vitalício, tá? Eu vou deixar aí na descrição aí o link dele, tá? É, é um curso que ele é mais prático, tá? Então, assim, no curso de teclado online é um curso mais detalhado, com 40 horas de vídeo, né? Então, é muito conteúdo no curso de teclado online, eu não consigo baratear ele, tá? Mas o teclado expresso não, como diz, ele é expresso, ele já é um curso mais dinâmico, mais rápido, entendeu? Não é tão detalhado, mas eu já passo técnicas ali mais diretas, ali, entendeu? Inclusive técnicas de dedilhado, fraseado, é, mostro em cima de algumas músicas como é que fica. Você vai gostar, tá bom? R$29,00 aí, menos do que uma pizza, pelo menos aqui em São Paulo, né? <risos> e você vai ter um curso aí com acesso vitalício. Vamos lá, hein? E link na descrição, hein? E os povos, Ré, Verão, Mi e Virão. Fá do menor. Aí repete, né? Ação, Ré, aprender, mi, sua lei. Fá sustenido menor. Pois a sua justiça, Ré, governará. Dó sustenido. De novo, hein? Agora eu vou só tocando aqui os acordes e a gente vai vendo. Os povos verão e virão. Assimão, aprender, sua lei. Pois a sua justiça governará. Beleza? Vai repetir. Leão de Judá. Leão de Judá. Leão de Judá. Prevaleceu. Ok. Mi, né? O Fá sustenido menor. Agora vai vir aquela parte do o Leão da tribo de Judá. Quando a gente terminar o prevaleceu aqui, ó, quer ver? Ó, leão de Judá. Cadê? Vamos fazer de novo. Ó. Leão de Judá. Leão de Judá. Prevaleceu. Mi. Já vai entrar no Fá sustenido menor. Ele é o leão da tribo de Judá. Vai ser Fá sustenido menor. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou lá nossas cadeias, nos libertou. Ré. Ele é a rocha da nossa Vitória, Mi. Aí vai vir com um Fá diminuto aqui, ó. Beleza? Vamos voltar. Vamos lá. Vamos lá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Aí, ó, Fá diminuto. A nossa força em tempo de fraqueza. Uma Torre em tempo de guerra. Aí vai vir agora Mi bemol diminuto. Um ó, esperança ré de mi, Israel. Aí depois vai fazer Ó, ré, esperança de Israel. Beleza? Vamos de novo, detalhadamente. Ó. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou Ele é a rocha da nossa vitória Nossa força em tempos de fraqueza Uma torre em tempos de guerra Ó esperança de Israel Aí de novo Ó esperança de Israel Olha, dá para levar tranquilo naquela levadinha do começo aqui, ó, entendeu? Ó. É. Se quiser fazer, dá, ó. assim, né, tá, tá, tá. mas se quiser dá, ó, beleza, então assim, só para fazer esse adendo, tá, a gente parou no leilão da Tribo de Judá, vamos lá, vamos continuar, então a gente fez aqui o Leão da Tribo de Judá, né, de Israel, beleza, Vai ter uma outra passagenzinha que eu vou passar para vocês. Quando ele subir, ó a esperança ele vai fazer. Que aí a guitarra tá fazendo ali, né? Então é Fá sustenido menor, tá vendo? Em Mi. Fá sustenido menor. Mi, beleza? Duas vezes. Aí vai vir: Fá temido menor. Vem com o O baixo aqui na esquerda, Vem com o Josué Vamos pegar isso aqui? Fá sustenido menor. Vou fazer o, o, o baixo aqui pra você poder entender a ideia, ó, Tá? Aí depois vai vir é, Fá sustenido menor com baixo em Mi. Tá vendo? Depois, Mi bemol diminuto. Aí vai vir Ré, Mi, Fá sustenido menor. Eu vou tocar as duas partes do Vem com Josué para você entender. Ó. Vem com Josué no tarigênico. Vem com Josué Que as mãos A segunda agora, hein? ao fim. Beleza? Vamos repetir. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Aí, vai repetir. Depois vai vir um outro, vem com Josuela, meio dense lá, um negócio meio louco lá. Vamos lá. Vai ser Fácil Menor. Vem é? com depois Si menor, Jericó, Jericó, Fá sustenido menor, vem com Josuelo, está em Jericó. Faz, é, si menor, que as muralhas ruirão. De novo, ó. Vem com Josué, tá em Jericó. Fá sustenido menor. Si menor, Jericó, Jericó. Fá sustenido menor. Vem com Josuelo, tá em Jericó. Que as muralhas, Si menor, ruirão, Fá sustenido menor. Aí vai fazer o suba os montes de novo Suba os montes devagar Que o Senhor vai guerrear Cerquem os muros para mim pois Jericó chegou assim. Beleza? É, aí vai ter o final que ele vai ficar falando Vem, vem, vem, vem Que vai ser fácil para menor Lá Si menor e aí vai acabar aqui, ó, em Fá diminuto, ok? Gente, não deu pra tirar os detalhes, né, faz umas paradas, né, que é tipo... Alguma coisa assim não deu pra tirar, tá? É, foi um pouco corrido pra mim aqui. Mas eu estou passando aqui justamente porque me pediram para fazer, entendeu? E aí eu estou atendendo aqui um pedido, tá? Eu ia gravar outro tutorial hoje e decidi fazer esse, tá bom? Lembrem, tá? Que tem um novo curso de R$29,00, um único pagamento, entendeu? Então pagou R$29,00, o curso é seu, tá? Tá aí na descrição hoje, tá? O curso de teclado online, que é o meu curso completo, com suporte, grupo de alunos, tudo mais. Eu vou encerrar as vagas, ok? Ok? Então, assim, é, quem ainda quer ter o meu suporte, falar comigo e tudo mais, aproveita, tá? Porque eu não vou mais deixar ele aberto, entendeu? É, eu vou começar a encerrar as vagas e vou começar a abrir vagas agora uma vez por mês, tá? Então, provavelmente vai abrir 20, 30 vagas só no mês e encerrar. E eu vou ficar trabalhando mais com esse curso de R$29,00 aí, tá bom? Então, qualquer coisa, comenta aí, eu deixo o link para vocês, tá? Dos dois cursos. E é só perguntar aí nos comentários aí sobre o curso que eu respondo, ok? Se eu falei algum acorde errado aí, por favor, coloque nos comentários. William, essa parte aqui, eu acho que é tal acorde. Isso vai ajudar outras pessoas tá, que estão assistindo. E eu também fico meu pedido aí para você dizer de onde você está assistindo esse vídeo, ok?